Nesse vídeo rápido eu vou te ensinar como se cadastrar na plataforma de produtos digitais Hotmart. E a primeira coisa que você deve fazer é digitar no seu computador hotmart.com para ir direto para o site oficial da Hotmart. Agora você vai clicar onde tem o nome cadastros depois de clicar em Cadastras, vai aparecer esse pequeno formulário para você preencher você pode escolher para se cadastrar com sua conta do facebook ou criar uma conta com seu nome, e-mail e senha depois é só clicar em estou ciente dos termos da hotmart e clicar em continuar depois de clicar em continuar você já vai estar cadastrado na plataforma hotmart agora o primeiro passo que você tem que fazer é preencher seus dados pessoais para você ter direito de se afiliar aos produtos, porque a Hotmart só vai deixar você se afiliar aos produtos se você preencher pelo menos os seus dados básicos. Você vai clicar aqui, ó, e vir em minha conta. Aí vai aparecer, vai aparecer esses dados aqui, ó, para você preencher. Você coloca aqui no campo o nome, seu nome seu é nome fantasia, você pode colocar o seu nome, o nome do, do trabalho do, da sua empresa. Aqui o site se você tiver. E aqui uma breve descrição do que você de como você trabalha. Coloca aqui o trabalho. Digital. aqui você coloca a sua foto recomendo que vocês escolham uma, uma boa foto para você colocar aqui escolher uma foto aqui que já tem no meu computador tem umas fotos minhas profissionais e é essa aqui, depois que preencher esses dados aqui, você clica aqui em salvar. Agora, o próximo passo é você vir aqui em dados pessoais. E em dados pessoais a mesma coisa, você vai preencher passo a passo tudo que está dizendo aqui. Ó. Seu CPF, sua data de nascimento, país, CEP, cidade. Depois de preencher você vai clicar em salvar. E pronto, seus dados básicos já, já estão preenchidos e você já, já vai ter direito a se cadastrar aos, aos produtos da Hotmart. Então era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero ter te ajudado. E qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo, ok? E eu te respondo o quanto antes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.